E aí galera, beleza? Cortinata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje galera nós vamos seguir as prostitutas dentro do jogo. Uma coisa que eu não sabia e que eu não tinha reparado, e jogando aqui, entrando no GTA é, A maioria das vezes eu tô entrando aqui nessa área onde tá o, o, o clube de strip e eu percebi que os npcs eles pegam as prostitutas cara, eles saem com as prostitutas e isso é bem curioso e bem engraçado porque galera hoje nós vamos atrás do npc pra onde que eles levam as prostitutas Hã? Hã? bom se você pegar uma prostituta seja no online seja na campanha e se você levar ela para um lugarzinho escurinho você sabe que você, o que você faz com ela né e será que os NPCs, galera, aqui do jogo faz alguma coisa? Ou eles vai ficar que nem a Amanda saindo com o Fabian? Ou a Tracy que pega o carro dela e sai e fica rodeando que é uma maluca? Será que ele fica rodeando que é um maluco? Ou será que ele vai, ó, pro, pro fight aí? Vocês vão saber hoje, moleque. Fica até o final, que vai ser bem legal. Lembrando que se der... Muito tempo aí na questão do... Você ficar rodeando que nem o um louco, a gente espera uns 10 minutos. Acelera o vídeo e termina, beleza? Se liga, galera. Para um carro ali, ó. O cara vai levar. Ou não, né? Vamos pegar uma moto aqui. Eita, eita. Peraí, peraí, peraí, peraí. Aqui. Beleza. Olha aí, vai levar, vai levar, hein Opa Vai levar pro Abate Beleza, vamos atrás Pra ver aonde O cara vai levar ela Se ele vai dar aqueles Aquela Aquela encoxada sinistra Eu sinceramente Eu nunca prestei atenção nisso, cara Que os NPCs Pegava as mulheres né? Nunca prestei atenção Mas Já que eu Eu vi que isso é possível Vamos seguir, né? Ó Vou mostrar pra vocês Que realmente eles, Ela tá lá dentro Ela tá lá dentro com o cara Nossa Um veião maluco Parece o Kimbo É Kimbo, aquele lutador, né? Kimbo, não sei o que Esqueci o nome do cara Vamos lá, galera Vamos <risos> ver pra onde Ó Virou. Pá. Sem novidade. Cara, um cara zoadaço, mano. Ó, não, pode, não podemos perder o carro de vista, hein? É, ó, opa, opa. Ih, rapaz. Tá bebo, tá bebo. Tomou mais cachaça. Beleza, ó, já levou pro beco. Nossa, mano, o cara tá batendo. Pode ter certeza que tá... aí rapaz. Tá cheio de... Man... Tá cheio da manguaça. Certeza. Ué. Pera aí. Caraca, ele tá batendo, mano. Ele tá batendo o carro. <risos> Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem que ficar atento, porque senão some, galera. Ó, não tem ninguém nesse carro. Ué. Que, que você tá tentando fazer aí, cara? Bom, pra pegar uma, uma delas você tem que entrar em alguns becos e não ter ninguém, tá ligado? Tá. Mas o cara tá batendo o carro, mano. Eu vou eu vou me aproximar mais um pouquinho. E eu vou, não sei, cara, tô com medo. Eu tô com medo de mexer no carro, galera E dá, dá problema, mano Mas olha <risos> Que que esse NPC tá tentando fazer, cara Se fosse a gente Que tivesse pegado ela Ela já teria saído do carro, né Vamos ver como é que ela tá, ó Elega. Cabelo Cabelo loirinho, ó, loirinha Cara, esse carro vai explodir, mano tá, tá saindo fumaça Galera, eu vou movimentar mano. Não, não, não tô aguentando Eu vou tirar o carro daqui Ó, vamos colocar um pouquinho pra cá Porque talvez ele tá tentando virar e não tá conseguindo Beleza, ó, tiramos o carro Cê... Ué Eita, cuidado Que, mano, é, é cachaça Certeza certeza, tem cara de cara e esse carro vai explodir, maluco cara, se explodir eu vou dar muita risada velho será que ele tá tentando entrar aqui mas não dá pra entrar, mano ó, ela tá no carro ainda, deixa eu ver ó, ela tá no carro ainda <risos> caralho véio. tá saindo fumaça, mano o que que esse cara tá tentando fazer Tá bom lugar aí, mano. Pode brincar aí com ela, velho. Pra onde ele quer ir, mano. Pra onde ele quer ir. Ó, dá uma... É, é, é literalmente... Ele tá tentando entrar aqui dentro, galera, ó. Ó. Mas não abre, cara. Não tem como abrir isso aqui. Se liga, ó, ó, ó. Vai chegar uma hora que o carro vai parar de funcionar. Vamos ver, vamos ver. Se parar de funcionar, vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai tentar fazer alguma coisa. Ah lá, ah lá, ah lá. Eu falei? Eu não falei? Parou de funcionar. <risos> vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não tá acontecendo nada ainda, hein. Ó a cara do cachaceiro, mano. Careca ainda, ó. Bom, eu posso dar uma forcinha pra ele aqui. A gente pode arrumar o carro dele. Ó. Vai parar. É óbvio que vai parar de funcionar. Mano, eu tô vendo uma cagada aqui, moleque. Vai. <risos> ah! <risos> que que eu falei? E eu não falei? Caraca, o cara matou a mulher queimada, moleque! Que safadão, mano! Caraca, esse GTA é maluco, cara! Esse jogo, esse jogo é de maluco, velho! Esse jogo é de maluco! O cara. Não tem nada aqui, ó! Não tem. Olha, cara, aqui é a oficina do. A Benis. Ca... Nossa, mano, explodiu. Então tá aí, galera. Olha onde os caras levam as prostitutas pra morte aqui no, no GTA V. Mais valeu. <risos> da hora, da hora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. quiser dar alguma dica, alguma sugestão de vídeo, fica à vontade. Vai no campo dos comentários, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir, até a próxima. E... Fui!